nós estabelecemos as condições para que um gás pudesse ser considerado um gás ideal. Na natureza, os gases são reais. Eles apresentam volume e eles apresentam interações intermoleculares. Portanto, temos que dar um outro tratamento para este caso. O primeiro tratamento que podemos dar é considerar que gases reais apresentam um desvio da idealidade. Então, ao invés de termos pressão vezes volume igual a NRT, nós colocamos um fator de desvio Z, chamado fator de compressibilidade. Então, agora, pressão vezes volume é igual a este fator de desvio, fator de compressibilidade, que multiplica NRT. Se este Z tiver um valor maior do que 1, predominam forças de repulsão se Z for menor do que 1, predominam forças de atração claro que quando as pressões são muito baixas os gases têm tendência a comportamento ideal então o fator de compressibilidade tende a 1 conforme a pressão baixa quando aumentamos a temperatura os gases têm maior tendência a comportamento ideal portanto quando a temperatura é aumentada, vê-se que o fator de compressibilidade também tende para varão. Um tratamento mais elegante para o comportamento real de gás foi dado por Van der Waals. Onde ele fez uma correção no termo pressão, considerando forças de interação eletrostática entre as partículas, e uma correção no termo volume, onde agora o volume não é mais o volume total disponível para as moléculas. Podemos imaginar o que acontece com um gás quando ele é comprimido isotermicamente. Então, nós temos para uma pressão bastante baixa, podemos comprimir e, neste momento, o gás está se comportando como um gás ideal. Conforme continuamos a compressão, vai chegar um momento em que eu tenho desvio do comportamento ideal, eu estou fugindo da minha isoterma e, em seguida, o gás começa a interfazer. Eu tenho aqui, então, um patamar... Por quê? Porque uma mudança de fase de substância pura é isotérmica e isobárica. Então, neste patamar aqui, o gás está se liquefazendo. Neste ponto aqui eu formei a primeira gota de líquido, eu continuo comprimindo e aqui terminou o meu gás. Eu não tenho mais gás, todo ele está agora na forma líquida. Se eu tentar comprimir mais pequena variação de volume acarreta uma enorme variação de pressão. Eu posso repetir esse processo para diversas temperaturas. Por exemplo, numa temperatura um pouco maior, eu tenho aqui gás ideal, comportamento real e liquefação. Terminou o líquido, aumento brusco de pressão. E se eu continuar fazendo isso para diversas temperaturas, notem que este patamar está estreitando cada vez mais. Ele está convergindo para um ponto. Este ponto aqui corresponde à curva de temperatura crítica. Temperatura crítica é definida como a máxima temperatura na qual eu consigo condensar um gás por compressão. Se eu tiver uma temperatura superior à temperatura crítica, eu posso tentar comprimir o meu gás e ele nunca vai me refazer.